Oi tudo bem? Meu nome é Flávio Pavanelli. É, o motivo de eu estar falando para você aqui neste vídeo é que o Rafael deu um curso de marketing de conteúdo e um curso de 8 horas muito bem compilado e naquele curso ele falou se algumas pessoas tinham o desejo de dar os depoimentos e eu realmente tinha o desejo só que o curso veio com tanta informação mas com tanta informação que na hora que eu me vi na frente da câmera Realmente eu não sabia nem o que falar do curso. E eu prometi para o Rafael que assim que eu voltasse para casa, e estivesse no meu ambiente mais tranquilo, após ter absorvido todas as informações do curso, eu daria realmente um depoimento. E este aqui é meu depoimento. É, nós estamos vivendo uma época muito é, única dentro do digital. Falo isso porque atuo também dentro do mercado digital como professor na Belas Artes da Impacta. E como profissional existe uma uma demanda muito grande de se buscar hoje o que é o marketing de conteúdo e como realmente operacionalizar ele dentro do digital e a proposta do curso do Rafael é exatamente esta trazer o que há de mais funcional aquilo que realmente dá certo dentro da internet de uma forma sistemática de uma forma de uma didática muito simples e muito fácil de se aprender bem o que eu posso dizer para você não tem como não fazer esse curso, é fantástico, recomendo, já recomendei aos meus alunos, já mandei para a minha lista de e-mail todas recomendando esse curso e tenho certeza que ele vai agregar muito para você na sua vida profissional e também na sua vida pessoal, ok? Eu espero que você é, reflita sobre os acontecimentos que estão acontecendo é dentro do digital e que você possa entender que o curso do Rafael só vai vir agregar. Para mim foi excelente, eu tenho certeza que para você também será, ok? Um forte abraço.